vai conseguir emagrecer, acelerar o seu metabolismo e emagrecer junto, mesmo depois dos 40 anos. E se você quer saber mais como acelerar o seu metabolismo e emagrecer depois dos 40 anos, entra no meu Instagram, que lá eu trago conteúdo diariamente do que você precisa fazer para emagrecer depois dos 40 anos. Fechado? Um abração e até a próxima!